Então, continuando aqui a resolução do problema 3, agora a gente entra no cálculo da altura da torre. A altura da torre, a gente viu que ela é determinada pela equação que relaciona o HTU com o NTU. Então, a gente tem aqui dois termos importantes nessa equação, onde um relaciona a altura do, do, de unidade de transferência e a outra... O outro parâmetro, que é a integral de dhy sobre hyi menos hy, relaciona o número de unidade de transferência. Então, a gente vai ter aqui, a gente viu, a gente já construiu a nossa linha de equilíbrio, que daqui está denotada pela linha azul. A gente já construiu a nossa linha de operação, que está denotada pela linha ilás aqui. Tá? E existe uma conexão né, no sentido da força motriz que é a diferença de entalpia, que parte da linha de operação para a linha de equilíbrio. Né? A força motriz ela cessa quando se alcança o equilíbrio. Tá? Então existe uma relação entre a linha de operação e a linha de equilíbrio dada por linhas de amarração. A gente poderia simplificar aqui e utilizar apenas a condição inicial e final de entrada, né? ou seja, as extremidades da torre. Mas isso não me dá uma garantia quando eu vou fazer a integração. A gente vai discutir no slide seguinte. Tá? Então, aqui ó, eu posso determinar diferentes pontos né, dentro em cima de. Cada ponto em cima da linha de operação me fornece um valor de temperatura TL e uma entalpia HY correspondente. Tá? Então, para cada ponto que eu estiver em cima dessa linha de operação, eu vou ter um TL e um HY correspondente. Se eu utilizo a linha de amarração a partir do mesmo ponto, por exemplo, ponto P, no ponto P eu vou ter, em cima do ponto, da linha de operação, eu vou ter temperatura TL do líquido e nesse ponto eu vou ter uma entalpia HY. Mas eu sei que existe uma relação... Com essa inclinação aqui. Existe uma linha de amarração entre essas duas linhas, equilíbrio e operação, dada por este valor. Então eu não sei qual vai ser a minha entalpia né, utilizando essa linha de amarração, mas eu sei que essa linha de amarração ela vai me fornecer um sentido de força motriz a partir da linha de operação. Então, considerando o ponto P e uma inclinação genérica, dessa linha de amarração, eu vou ter o ponto M. Nesse ponto M, eu vou ter um TLI, uma temperatura correspondente ao equilíbrio, que era a interface, e vou ter uma entalpia HYI correspondente. Então, partindo de um ponto P, considerando a inclinação da linha de amarração, que vai ser a mesma em qualquer ponto né, dentro dessa região, nós vamos ter um HYI correspondente e um TLI correspondente. Tá? Nesse caso, está chamado de TI mais TLI, já que a gente tem o eixo TL. Tá? Então, é, essa informação é importante, porque com ela a gente consegue delimitar a região onde a gente vai fazer a nossa integração. aí Eu opto aqui em fazer uma integração por área pela facilidade. Né? A gente não precisa ter conhecimento aprofundado né, para fazer a integração por área, né, ao invés de a gente utilizar métodos matemáticos, como, por exemplo, de Simpson ou de Euler, mas isso fica a critério de, da escolha de cada um. Então, para determinar HYI, se a gente observar aqui a equação, ó, eu vou precisar desse termo aqui, a integral está referente a esse termo NTU. Ele relaciona o inverso de HYI menos HY. -HY. Eu, pegando um ponto aqui de análise, o um ponto PM, é como se essa linha vermelha aqui fosse a minha linha de amarração. Eu vou ter um ponto HY no ponto P, e correspondente a esse ponto, eu vou ter o ponto M que vai me fornecer HYI. Então, eu tenho que avaliar diversos pontos né, nesse gráfico, para contabilizar a minha área, já que a minha área vai me fornecer numericamente este valor, que é o que eu preciso para quantificar a altura. Tá? Então, para calcular a área, a gente vai construir essa tabelinha aqui. Essa tabelinha vai ajudar a gente a se organizar em relação aos dados. Então, eu vou ter um valor de HYI, vou ter um valor de HY correspondente ao mesmo ponto. A partir daqui, é só a gente fazer... A diferença e depois o inverso dessa diferença. Bom, o problema dá a inclinação da minha linha de amarração. Essa inclinação, com essa inclinação, eu consigo determinar uma equação genérica que eu posso usar para diversos pontos desse meu gráfico. Tá? Então a gente vai ter aqui ó, a minha a equação da linha de amarração, ela pode ser obtida através né, da, da equação geral. Da reta entre dois pontos, y vai ser um HY genérico, Y0 vai ser o um HY. M é o meu coeficiente angular que é dado, esse coeficiente angular é dado. Observe que ele não é dado no problema como sinal negativo, ele é dado, o problema diz que essa relação ela é equivalente a 41.870 mas eu sei que essa inclinação é negativa pela posição da linha de amarração. Então, por isso que a gente aqui está considerando sinal negativo. Com base nisso, então a gente pode determinar a nossa equação geral da linha de amarração. Então, é uma equação genérica que vai servir para qualquer ponto que eu considerar nesse gráfico. HYI vai ser igual, aqui a gente fazendo o ajuste, né? y ou melhor, menos 41.870 vezes tl menos TL, mais HY, que passa para o outro lado. Então, aqui ó, é a minha linha de amarração, a equação geral da minha linha de amarração. Aí, a gente vai precisar dela para poder definir o meu HY em cada ponto que eu considerar. Eu tenho marcado aqui cinco pontos, pois eu utilizei cinco pontos, mas... Para efeito didático, poderia ser utilizado dois pontos, três pontos, enfim, fica a critério de cada um. Obviamente, quanto mais pontos eu considerar, maior é a precisão do meu cálculo. E por isso eu optei em utilizar cinco pontos para garantir uma precisão é, correspondente. Se a gente coloca aqui uma lupa, uma lente de aumento nessa região, a gente vai ter essa visualização. Tá? Então aqui ó, a nossa inclinação da linha de amarração, aqui é a minha linha de operação. Linha de equilíbrio, linha de amarração. A tangente desse ângulo vai ser o meu ΔH pelo meu ΔT. Tá? Então, aqui a gente vai ter uma inclinação negativa em função da posição. Bom, aqui, ó, se eu considero os pontos das extremidades da torre, então a base e o topo, a gente teria duas linhas de amarração, né, fechando, delimitando essa minha área aqui. Tá? Só que se a gente observar, se a gente fosse é, é, considerar a área a partir de dois pontos exclusivamente, aqui a gente tem uma curva. Tá? E isso implica em a gente estar embutindo erro na hora de considerar os dois pontos, já que a minha área, para considerar apenas dois pontos, a gente teria a ligação entre esses pontos que a gente considerou, então olha só o quanto, vou aumentar aqui para facilitar a visualização, olha o quanto a gente está considerando, desconsiderando nesse caso, ou melhor, a gente está considerando como se fizesse parte, a gente vai estar tá superestimando a nossa a altura da nossa torre, se a gente considerar apenas dois pontos, tá? então para se evitar esse problema, se consideram diferentes pontos, que a gente vai chamar de ponto A, B, C, D e E, para diferenciar dos pontos 1 e 2 de entrada e saída né, de topo e base da torre, e com isso a gente não vai embutir esse erro, já que agora, quanto mais pontos a gente utiliza, a gente vai ter a ligação, ó, a gente vai fazer a consideração da área B, mais a área BC, mais a área CD, mais a área DE, e com isso a gente tem um erro muito menor, já que aqui a gente não vai ter ó, sobra de área nessa quantificação. Bom, em relação ao ponto A. O ponto A nós já temos. Tanto a temperatura quanto a entalpia a gente já calculou lá atrás. Seria o equivalente ao TL1 e HY1. Então esses valores eu já tenho. Se eu já tenho esses valores... A gente pode, lá da equação geral da linha de amarração, obter a minha equação da linha de amarração para esse ponto. Lembrando que em cada ponto a gente vai ter uma equação diferente e que ela é originária lá da equação genérica que a gente obteve no slide anterior. HYI, aqui esse ângulo não vai mudar, aqui faz parte da equação. 29 é o meu TL correspondente e 71. 732 é o meu Hy correspondente. Com isso, eu obtenho essa equação aqui, ó, que é a minha equação da minha linha de amarração no ponto A. Agora, está muito fácil da gente obter este valor HYA. por quê? Se eu igualar essa equação com a minha equação que eu utilizo, que eu obti para a minha linha de equilíbrio, eu vou ter o único ponto em comum, que vai ser a interseção entre a linha de amarração e a linha de equilíbrio. Então, substituindo, igualando aqui ó, a linha de amarração com a linha de equilíbrio, a gente vai obter uma equação de segundo grau que vai me fornecer duas raízes, sendo a única raiz real aqui do problema o valor de 28,9 graus. Tá? Então, substituindo este valor aqui na linha de equilíbrio, na equação da linha de equilíbrio ou na equação da linha de amarração, a gente obtém o HYI correspondente. Tá? Então, o primeiro HYI, que seria correspondente ao ponto A, ou seja, seria este ponto aqui, correspondente a, este, a esta entalpia, é 92.667. Fazendo o mesmo para o ponto B. Tá? Observe que aqui a gente tem um valor arbitrado. Esse valor não é dado no problema. Eu arbitrei em utilizar essa temperatura, eu escolhi essa temperatura. Nessa temperatura, a partir dela, da, da linha de equilíbrio, ou melhor, da linha de operação, teremos uma linha de amarração que vai interconectar a minha linha de operação com a minha linha de equilíbrio. E eu, preciso, eu vou obter, a partir dela, um valor HYIB. Só que aqui, né, diferente do slide anterior, nós já tínhamos o HYI. HYA. Tá? aqui nós não temos o HYB, porque é um valor que eu estipulei, eu não tenho esse valor, então a gente vai precisar calcular o HYB, isso é facilmente obtido, já que a gente tem uma equação que representa essa linha de operação, se eu substituo a minha temperatura TLB na minha equação da linha de operação, eu obtenho o valor y HYB correspondente, tá? que é igual a 84.711,7 J por quilo. Agora, sim, eu posso obter a minha equação da linha de amarração no ponto B para, enfim, calcular HYI. Então, usando a equação geral da linha de amarração, a gente obtém a equação da linha de amarração B. Tá? Agora, faz o mesmo procedimento a gente iguala essa equação da linha de amarração com a equação da linha de equilíbrio para obter com isso duas temperaturas. A temperatura real, que é a única raiz da equação que satisfaz, a gente pode substituir essa equação, esse, essa variável, nesta equação ou na equação da linha de amarração. Obviamente, a linha de amarração é uma equação de primeiro grau, é mais fácil a gente utilizar essa equação obtemos com ela o valor de HY e B. Ah, e se repetirmos o procedimento para os pontos C, D e E, ou para N pontos desejados, de acordo com, com, com a escolha de cada um, a gente vai obter um HYC, que nós não temos. Eu escolhi aqui, ó, 37, 40 e 43,3 graus, que é o último ponto. Obviamente, eu vou ter a última entalpia. Mas para esses pontos intermediários não. Eu vou precisar calcular HYC e HYD, que é feito do mesmo jeito. Substitui o valor da temperatura correspondente à equação da linha de operação, vai obter o H correspondente. Tá? Faz isso por 37 e por 40 graus. Aqui até não está na, linha, na posição correta o. Não, está sim, está correto sim o D. Então, com um HYC e HYD definido, a gente calcula HYIC, HYID e o HYIE. E o nosso problema já está praticamente resolvido, já que a grande dificuldade né, do, do exercício é justamente o cálculo dessas variáveis. Tá? A gente já tem agora condições de construir a nossa tabela. A gente viu lá que a gente vai precisar construir essa tabelinha. Então, para cada ponto A, B e C, vai existir um HY, tá? que é correspondente à linha de operação HY, e vai ter um HYI correspondente, HYA, HYB, IB, HYIC, HYID e HYIE. Então, a gente obteve esses valores anteriormente. Com isso, faz a diferença e o inverso dessa diferença. Agora, a gente pode calcular as áreas. Tá? Então, o que a gente faz aqui, a equação, se a gente observar, ó, é 1 sobre HYI menos HY, DHY. Então, eu preciso plotar o inverso, por isso que a gente constrói essa última coluna aqui de 1 sobre HYI menos HY, porque a equação é o inverso dessa diferença. Ah, e agora é só a gente quantificar as áreas, né, já que a gente está considerando o método das áreas. Aqui seria o gráfico real, verdadeiro, né, que eu plotei no Excel. Então, para cada... Aqui o inverso seria os valores correspondentes. A gente vai ter um HY. Para cada ponto, a gente vai ter 1 sobre HY e menos HY. E vai ter um HY e... Ou melhor, um HY correspondente a gente observar aqui, ó a gente tem, melhor mais para frente aqui, a gente tem trapézios, né? a área correspondente a essa integral, a área abaixo dessa curva aqui, me fornece numericamente o valor desta integral. Ah, então, aqui a gente tem trapézios. E com isso, eu só preciso quantificar as áreas equivalentes a cada trapézio para o final somar essas áreas e com isso obter o valor numérico da integral. A área do trapézio é base maior mais base menor, seria base maior aqui, né? base menor o valor 2 correspondente, o valor B, e a altura seria o delta H aqui, ΔHY. Tá? Com isso a gente obtém uma área para cada. Um valor para cada área. Somando essas áreas a gente obtém um NTU igual a 1,84. E agora meu problema já está resolvido. Porque para calcular a altura eu preciso de HTU. E também preciso do NTU. O NTU eu acabei de calcular. O HTU ele é obtido através dos dados no problema. Então é dado o fluxo de gás nessa torre. Massa molar a gente estabeleceu o um valor de 29% quilos por quilomol, KGA é dado no problema e a pressão é dada no problema, com isso a gente obtém um HTU de 3,82. E o produto entre HTU e NTU me fornece o valor que eu desejo, que é justamente o valor da altura da torre de resfriamento. Então aqui a gente finaliza o problema 3.